Come. e você é daquela geração, né? MC Serginho, Bochecha Não, eles... Eles é, são antes ainda Eu respeito a hierarquia Eles são é, antes, o né? Funk, o funk é, A história do funk Ela se resume A história do funk Porque essa época do funk Entendeu, Carioca? Você é carioca, você vai entender Bondi o que é que é do Tigrão mas ou do Tigrão é, os garotos já estavam já começando é, teve, essa, é, teve a época lá é do, dos bailes de galera tinha o Dando Itafarel, MC Marcinho, Cid Doca, MC Mascote, o Duda do Borel, D MC Dedi? Entendeu? Die é Rony Sargento, lá de Niterói, né? Tinha essa galera. Que, que realmente fez... Latino, com... né? Latino, naquele começo, ele fazia um melody, vai? Eu não, não é pra, pra dizer, é latino mesmo, sacou? É... Não? Ah, pula essa, compadre. Não quero falar essa bagulha aí, não. Mano. Tá bom. É, porque eu acho que não... não, re, não, não realmente... É. Ele, ele morou do lado da, da, da gente lá. É. Entendeu? E ele, ele diz que não morou no Jacarezinho. É, eu me dou com ele, ele já ficou aborrecido porque eu falei mesmo. E eu não quero saber <risos> se ficar aborrecido de novo. <risos> ah, é... Não é não, não. É isso. Aí, eu sou o MC Serginho, vou dizer como é que é. Não moro em Maria da Graça, eu moro no Jacaré. Já que eu tô cantando funk, eu quero te ver sorrindo. Por favor, não me pergunta onde moro lá. <risos> Aí, é é, ele, ele, ele morou lá e disse que não morou no, no, no jacaré. Pô, se eu, moro, se eu moro no jacaré e ele era meu vizinho, ele morava onde? Não tem como você então, não ter morada. É. é, não tem por que a gente negar as nossas origens, a nossa raiz. Você que nega a sua raiz, é, a fruta vai dar podre. Vai dar ruim, né? Vai, vai dar ruim. Então eu não quero saber, também é responsabilidade minha, eu que tô falando mesmo, não gostou. <música>